Voltei, Dudu, vambora, pai. Onde tá bom? Dá uma pegada mais leve. Bom, bom, bom. Vou clinar pra nós dar e vai aí, Dudu, vambora. Você vai vir jogar pra daivar aqui Eu já vou tirar a vida dela, velho Eu dei um flashzinho aqui pra tirar a vida dela, tá? Tá, tá, Aí tá. como está com a wave mais suave Você pode brotar aqui mais, mais de boa É garantido aqui, tá? Mas você sabe que eu vou chegar aí uns 3 e 15, né? Uhum Ei, ela gastou tempo aí, meu Deus Dá pra daivar aí, nem né, aí, tá? Você consegue segurar a wave até eu fazer o golem? Eu tenho o smite pra fazer ele mais rápido Eu acho que o golem tu esquipa, hein? É que tem um problema, Dudu Olha ele aí hum? Aqui, tá ó. de boa, pode vir Sem isso mesmo Ah, na real Tromei, Na real deixa que Deixa é mesmo se eu fosse reto assim Não chegar Mas relaxa, nós vamos matar ela igual Tá de boa, tá de boa Gastou fumaça, tá morto Eu vou andando reto mesmo Bora, bora, foda-se Só se vive uma vez Acho que não dá, hein Acho que não dá não, hein Flashei Tem sim Tem silencio os dois Hum Midi Tami ali Faltou, hein, velho é, acho que nós vai ter que chupar um peitinho, Dudu. O pior aqui é não foi nem falta de mim do mid, não. Ele tinha solado, pô, a, a Catarina. Ah, tá? ele solou a Catarina. Ele, solou, ele tá... caivou a Catarina. Ah, assim. então tá de boa, pô. Tá de boa pra caralho, velho. Ah, é pog. Eu achei que ele simplesmente tinha tomado pressão pra Catarina e morrido, né? E, tipo, a Catarina só foi lá e vai. Mas não, tá orf, tá orf, tá pô. Se esse cara morrer, ia assim. ser muito bom, mano. Dá a lanterna. Ai, ele não tem. Nossa, que benção isso aqui, mano. Dá deixar a kill pro Ziggs. Muito bom, velho. Well played, velho. Vai solar já, Dudu? Não, um... só tirei vida. Vou dar um. Tô torn, tô Onde você vai? Calma, o não tem flash. É meu Prime. Deixar a kill pro C. Ah, eu sabia que ela ia dar o E de volta. Ela tem R. Tá vivo, então. Não pega, não. Ah, é. tá morto. Passar o facão nela aqui. Mano, ah! esse é o do É feio, né? É. é feio. Morro. Tu dá um, tipo, bagulho bagulhinho em Não, ele faz, ele faz maior esforço, tá ligado? Ele dá o maior... É. Vai, vem pra cá, Nessim. Pog, mano. Vem, vem, vem, Nessim. Confia, desanima de mim não, Zé. Desanima de mim não, Zé. Bora, Nessim. Nice, mano. Ainda bem que meu time é bom, velho. Papo reto. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nice, galera. Caralho, que time bom, galera. Time bom, hein, mano? O time tá acompanhando sempre em tudo, tá ligado, velho? Os caras sempre aparecem pra brotar. Essa fila tá boa. Pô, igual essa fila aqui, Dudu. Tá boa, mano. lá já é uma fila que vale a pena jogar solo kill, velho. Não. Não, não, não, não, não, não, não, não. Por quê? Pô, você acha boa? Tem um u AP lá, cara. Ué, mas o cara é mono velho. Se ele tá fazendo o dir AP, ele sabe o que ele tá fazendo. É por isso que ele tá forte, né, Marquinhos? Não, mas ele tá fazendo o que pode ali, pô. ah pô. Imagina se ele tivesse tanque. Ele consertaria melhor no jogo, né? Será? Mas acho que esse u nem rola mais, pô. Será? Mas o AP bota fé? Véio. É só no kill, né, Dudu? É, assim, esse jogo não tá bom, assim, dá pra dizer que, tipo, de player, assim, não dá pra dizer que tá ruim, tá ligado? Porque o D tá bem melhor, velho. Chupar um peitinho, o Dudu não quer não, galera. Tá achando que eu tomar um sem ah. zero pra Akari aqui? Acho que ela não te dá tá não, hein? Ela não te mata, não, tá de boa. Caralho. Flasha, cara. <risos> flasha, flasha. Flasha. Flash. Foda-se. Boa, boa, boa, boa. Nossa, é o crime. Fui reto, fui reto, fui ah, reto, tá fui reto. Fui reto, A morte. Ah, Lechef. Boa. boa, boa, boa, boa. Pô, papo reto, galera. Eu jogando duo com o Dudu, os jogos ficam mó sem graça. Diferente dos Duzinhos lá com o Jimmy. Nossa, sacanagem. <risos> que sacanagem. É, é, essa, foi, essa foi sacanagem. Que <risos> sacanagem. Ah, mas é que também o Jimmy joga sup, né, pô. Não, mas ele sempre acompanha. Parei na brincadeira. Não, isso é verdade. O Jimmy de que ali incomoda pra caralho, velho. Mas assim, o sup dele não anda tanto o mapa quanto um que barba. Ah, mas ele é um mais ele vem correndinho ali. Mas concordo, de não tem mobilidade, né, o campeão. Você já ouviu aquela expressão, os nerds são os que mais dá trabalho? Eu não sei se o Dudu é nerd. Hoje em dia não, né? Mas antigamente... Antigamente era? Era uma pegada mais intelectual? Aham. Mas assim, nerd como? De nas atitudes ou de ser um estudioso mesmo? Você diz na época da... Em que época? Depende. Eu já tive todas as fases de nerd em vários... vários... Como é que é? Níveis, tá ligado? Tipo, por exemplo, quando eu comecei a streamar, eu era nerd. Nerd, tipo... Não que eu era inteligente, mas que eu era, tipo... Sabe, meio... Eu não sei explicar, tá ligado? mas Eu não era tão esquisito, sabe? Mas na época da escola eu era esquisito, tá ligado? Sabe aquele nerd, nerd mesmo? Mas esquisito com... pele e deixa pelo menos os pequenininhos... Do... Os pequenininhos, do... <risos> Dudu. Ah, é? Mas você fala... é? até você falando de você mesmo? Não, não, não, não. Falando não, não. dos outros, é, tá tipo, eu... ligado? É, de ofensa. É, porque isso aqui por não mim. tá ofendendo, né? Você tá contando a realidade, pô. É. Entendeu? Aham. Uhum. Parei de estancar. Ai, nossa, essa torre deu 450 de dano, ué, O Que é isso? Matou, será? Não. Aí, como? Ué, ela. Nossa! Eu revelo ela. Aliás, no último mês aí eu dei uma parada porque ver do inch e tal, mas tô voltando a fazer isso, né? Foda, foda. foda. aqui. Aí, como? Tá quase completando o um ano, Botafé? De você fazendo isso? De. Ah, ah mas é. você só tá fazendo e deixando em off pra você? É, deixando em off mesmo. Quente, não, eu quente. mostro aqui pra stream, tá ligado? Mas. deixa mais em off, tá ligado? Cara Caramba, nós slashou juntinho. Vai no mid lá, pô, não? A gente pega o inib, será? Ah, pega? Foda-se, tá ligado? Já tamo aqui a. Vai base. dá pra dar, Ó. É, só um bom. Só tá sem skill, tá sem skill. Tá, então vambora. Sem skill. Se ele vier, Pera, ele morre, então eu revelo ele. Tô aqui, mano, pra ajudar o paizão. Uma pegada a mais e salvar o companheiro de equipe aqui, ó, galera. Toma. Ó. Malhar pra ficar duelista aqui, isso é tudo otário. Morri. <risos> Ai, ah, Eu fazendo gracinha, cheio de charme ali, dando uma dançada. Podia ter usado os ônibus, eu nem vi que eu tava tomando red ou era ignite? Oi, eu bem. acho que eu morri aqui, bota fé, velho. Bota, vou cobrar você, peraí. aí. Mano, a Kali tá forte? Que isso, velho. Nossa, o eu acho que... Vai dar achei... será? Acho que vai. Deu. Não vai morrer, né? Vai, vai. Boa, você boa. Veio o crítico do Qzinho com o smite, dá uma dano. Ah, vai falar pra vocês, rapaziada. adianta do que o cara ter frito tipo de pica, mas o cara não ter papo? Bota fé, velho. O cara, o, cara, o cara literalmente oh, tem um picão cara. e o cara é... Oh, cara é um nerd esquisito, tá ligado? O que, que adianta, velho? Ô, oh, Dudu, velho. Ô, oh, Marquinhos, e a sua opinião aí sobre esse negócio dos do subs aí, velho? Isso já ia acontecer, era nítido. Não é possível que todo mundo achou que a Twitch ia ser boazinha não. de pagando mais com o sub do Prime do que é o preço pra se pagar ele. Você tá ligado nisso, né? Sim, sim, Tipo, o Prime dava 2,35 dólares, que tinha 70,30. E pra fazer, o cara fazer o Prime era 9,90. Então a Twitch dava mais dinheiro do que o Prime valia. E, uh -huh. e o que eu acho sobre é: uma hora ela ia tomar essa medida. E agora tá na hora dos streamers criar vergonha na cara e se profissionalizar e levar o trabalho mais a sério. Valorizar a imagem, dar mais valor às campanhas e patrocínio. E trabalhar, mano, streamar.